É sempre importante percebermos, principalmente para empresas, para marcas, para, para pessoas que se vêem enquanto, enquanto marcas também, um, perceber como é que podemos aumentar a nossa produtividade no, face, no Facebook. É Sem muito dúvida. difícil? É, é difícil por uma razão. <risos> Porque... A pessoa está aqui olhar para as farófras e não pode tocar. E depois veio para aqui, tu dizes que é difícil, é tudo parte. É não tudo É difícil. Fácil. Das duas bancadas. Claro. Não é? é difícil porque, De uma forma geral, existe a ideia de que o Facebook é para vermos assuntos de cor-de-rosa, o que também é verdade, vemos todo tipo de assuntos. Ou seja, tanto temos assuntos interessantes como assuntos desinteressantes, como assuntos que nos roubam tempo. E por isso é importante vermos algumas táticas que podemos utilizar para otimizar o nosso tempo. Estou tanto do ponto muito de vista curiosa. do utilizador, o meu perfil, como também podemos ver aqui algumas do ponto de vista de gestor da página do Facebook. Mas é essencialmente uh, do perfil. Eu não sei se sentes isso, que se vais para o Facebook, de repente, vejo que o tempo está a, a passar. Uh, embora estejas ver coisas interessantes, mas vejo o tempo a passar. Mas vais mais para o Instagram também, não é? É verdade. Eu, eu, a falar sou, um eu sou viciada mais no Instagram. É te mais o Instagram. Me... Vou, pesquiso, vejo as que me interessam, não é? Portanto, acabo por me perder. Muito bem. Bueno, então, no Facebook... Uh, uma das coisas que é importante é uh, nós podermos ajustar na página do qual nós uh, somos uh, fãs uh, os conteúdos que nós queremos ver. Então para isso basta consultar a página. Tem aqui esta imagem uh, em que nós podemos ir ao botão gosto, uhum. clicar nesse botão gosto. Não sei se em casa estão a ver. Eu penso que tem lá uma imagem que, que vão passar, de Bora. qualquer modo. Aqui que está. está aqui. Exatamente, cá está a imagem. Uh, e nesta imagem podemos ver, uh, este menu que aparece aqui, apareceu depois de eu clicar no botão gostei. E neste menu eu posso selecionar se eu quero ver primeiro a publicação ou se quero ver como pré-definição. Ou seja, se eu selecionar ver primeiro... Sim. Então, aquele conteúdo daquela página, é o que imagina, a tua página, Marisa Arqueira, vai passar a ver primeiro, vai ter prioridade no algoritmo. Uhum. Eu defino. Tens prioridade no algoritmo porque interessa ver o que publicas na página. Ok. Então, do ponto de vista do utilizador, podem fazer isso para páginas em que tenham mais interesse. Daí se apostarem conteúdos de valor é excelente para uma página, precisamente que desencadeia estas ações. Também podemos ativar as notificações uh, da página, ou, sempre, se, ou seja, sempre que alguém publica alguma coisa numa página, Uh, eu sou notificado. E eu posso selecionar se são vídeos, fotos, diretos ou links. Uh, neste caso, uh, temos ativado uh, para todas, mas poderia só ativar determinados tipos de conteúdos. Portanto, isto é excelente para ajudar a afinar o meu feed para que o texto hum, me interessam mais. Ver. Por exemplo, na minha área, eu tenho ativado pré-definição e ligar notificações em páginas que publicam conteúdos relacionados com redes sociais e marketing digital. Op, oh, Para me ajudar. Não faço ideia, Zé. Por, que será, <risos> por que será isso? Então, assim a Mónica eu consigo... teria receitas de outros, provavelmente. Né? Exatamente, exatamente. Faz sentido. Então, assim, eu consigo estar informado e utilizar o Facebook a meu favor para aumentar a produtividade, para ver os assuntos que me interessam como Está fonte de informação. Cheio. Muito mesmo. Mais ah, então, é para o Instagram. Eu posso ativar as notificações nas páginas de Instagram desde que houve aquela alteração e vês e de foi, mas isso de foi ser... um grande flop, não foi? Foi um bocadinho, portanto, antes víamos a parte cronológica e depois passou para algoritmo e eles tiveram essa opção de ativar as notificações, só que ninguém ativa as notificações. Já no Facebook, muita gente utiliza, se for um utilizador mais maduro do Facebook vai utilizar e eu, para mim, é mais importante o feed do Facebook para me atualizar, do que o e-mail, por exemplo, embora também utilize, mas utilizo mais o feed do Facebook. Também podemos, na imagem uh, anterior, também podemos, quando vemos uma publicação no feed, esta é uma publicação que aparece no feed, eu posso clicar no canto superior direito e ocultar a publicação, significa que para mim não está a assim ser muito importante. Um, é ou um grande posso. chega para lá. Exatamente. E nas métricas das páginas conseguimos ver quantas pessoas já ocultaram, que é um sinal. Não gostei disto. E, portanto, vou passar a ver menos conteúdos daquela página ou daquela pessoa. Uh, portanto. pode levar a despedimentos. Pode, exatamente. É. <risos> ou então, posso ativar as notificações para esta publicação ou então guardar a publicação. Ou guardar a publicação tipo como os favoritos do browser, em que eu posso guardar uh. os conteúdos... Isso já lá no Instagram também. Sabias. Exatamente, exatamente é, novo. o botãozinho a guardar, pois é, exatamente. Ah, muito quem está atento? Se faço sempre aqui o paraluxo o Instagram, é. muito bem. Muito ainda, bem. Ainda, bem. ainda bem, ainda bem, ainda bem, ok. Então, vamos... Mas mais Facebook, não é? Eu sou mais Facebook, sim, eu uso mais Facebook e Instagram. Sim. Eu sou mas... uma equipa Facebook, meio que Instagram. Dica, exatamente, exatamente. <risos> mas, mas tenho usado mais Instagram ultimamente, que era aquilo que estávamos a falar há um bocadinho, que é que o Instagram tem crescido muito e há muita gente a entrar agora está a crescer. O portanto, Instagram. Convém atentos a isso. O dil vai, vai aparecer na segunda parte do cantor brasileiro. Não diz Instagram. Diz Instagram. Instagram. Ok. Instagram. <risos> uh, e por isso é, é muito interessante. E portanto podemos afinar quando aparece Sim. no nosso feed. Também uma outra coisa que pode ser importante. Eu tenho desativado que é o autoplay dos vídeos. Porque se os vídeos estão em autoplay, por defeito estão... Isso, às vezes é uma canseira, porque, é. eu, porque eu... Ficas agarrado ao vídeo, não é? Não! Acontece uma coisa que eu quero fazer uma pergunta. Às vezes estou, imagina, com o meu telemóvel, assim, não é? Este típico. E a certa altura aquilo para e, e, num, num vídeo. E eu, eu mudo a posição e aquilo fica cheio e começa o vídeo e e, e, e, e, e... e barulho. Sim. E eu não quero que aquilo dê. Eu parei ali por acaso. Sim, ao mudar um de posição ele ativa de facto logo o som também. Não está bem isso. Mas podes desativar o autoplay. Isto é na aplicação mobile, vamos a Settings, Autoplay e desativa-se o autoplay. De qualquer modo ele só dá com o Wi-Fi ligado, o autoplay. Uhum. Uh, mas podemos desativá-lo uh, tanto para o Wi-Fi no mobile ou no computador. Uhum. Também é nos settings e desativamos. Boa. Eu recomendo que desativem. Uh, para quem quer usar, usar o Facebook para ser mais produtivo. Se quer estar ali a ver vídeos e ser tudo bem. Agora, uh, de outra forma é melhor desativar, porque caímos sempre na tentação Olha este vídeo. Interessante. Então ficamos ali agarrados e de repente perdemos a produtividade. Eu faço este foco porque eu utilizo muito o Facebook para trabalhar e há muita gente que o utiliza. E há pessoas que o utilizam para o mix, para lazer e para trabalho. E, portanto, algumas regras ajudam a otimizar um bocadinho melhor o tempo. Uma novidade interessante é que agora existe um Facebook para trabalho e que se chama Workplace. Podem encontrar em workplace.fb.com, que é tipo uma internet. Portanto, é, um, é idêntica ao Facebook, mas é uma plataforma preparada para trabalho. Ou seja, a estrutura é idêntica, não é igual. É à parte do Facebook, portanto, não mistura com uh, os conteúdos do Facebook. A diferença é que a plataforma de base é idêntica. Ah. Isto é usado para trabalho. Mas tipo LinkedIn? Uh, diferente LinkedIn. É diferente. Uh, por exemplo, eu uso para trabalho o Slack. O Slack é, neste momento, a plataforma mais utilizada. Uh, digamos, nunca ouvi falar. Já me falaste dela? Não, acho que, ah, não, acho que nunca falei. Achava okay. que tinha falado ah, uma, uma não aula de fundamento. Não falaste nenhuma aula, aulas todas. <risos> Há um ano, não é? Portanto, está a fazer este mês. Deve ser Eu talvez o que... final, do, final do mês. Há um Estão... ano já estamos aqui a ter a aulas sério? Sociais, Eu tenho que, é tenho que ter um degree já. tenho que, que sim, é? exatamente. O master já dá um master. É verdade. Então, este workplace, isto é idêntico como uma intranet ou uma plataforma que se usa para trabalhar, para colocar fecheiros, para ter grupos de trabalho. Isto é muito, muito interessante, eu estou testar neste momento, isto é novo, as pessoas podem testar, é grátis durante 90 dias e a partir de 90 dias tem um custo, tem é um custo muito baixo, custa 3 dólares por mês e 1 dólar adicional por utilizador extra, uh, mas é uma, uma ferramenta muito interessante. Grande vantagem, não há curva de aprendizagem porque é plataforma Facebook, posso implementar na minha empresa as pessoas já sabem. Pessoa é? sabe. claro. Tem que explicar agora, tem que ir a esta ferramenta, Sim. é fácil. Muito interessante esta ferramenta. Existe também a aplicação mobile, tanto para o chat, para falar o chat, com os colaboradores, como a aplicação para gerir. Portanto, é totalmente à parte do Facebook, mas herdando as funcionalidades do Facebook. Uma função interessante, muito desconhecida, especialmente porque teve mudanças, é a possibilidade de ver um feed da minha página. Quando entras no Facebook, vês o feed do, do, teu, do teu perfil. Sim. Mas podes ir à tua página e ver o feed da tua página. Ou seja, vais ver, vais ver conteúdos do quais a página é fã. Essa opção está escondida. Eu vou mostrar aqui no, no Facebook. Portanto, se eu for aqui ao Facebook, há aqui uma opção que diz ver feed de páginas. Vê se conseguem mostrar aqui, não é? Portanto, se eu entrar na minha página, do lado direito, tenho a opção que diz ver feed de páginas. Cá está. Portanto, está situada aqui. Portanto, fazemos scroll na página. E só aparece no computador, não é? Uh, uh, sim, só aparece no computador. E tem que se entrar mesmo na página. Se eu clicar em ver feed de páginas, o que acontece é que eu agora estou a ver conteúdos, ó oh, cá está o conteúdo lá Maria, conteúdos das páginas que eu sou fã. Portanto, é um feed de trabalho. Muito interessante para eu, como página, tornar-me fã de outras páginas, para depois então ver os conteúdos dessa página. sim o oh, Delcinho? Acho que era o vídeo passou um bocadinho. Estava, Portanto, está Luís estava muito romântico, o estava muito romântico, eu sei que ele estava a passar uma fase difícil, mas isto que é capaz de estar a mudar. <risos> Temos 30 segundos, mas... Muito bem. Temos também a possibilidade de configurar eh, respostas automáticas nas mensagens das páginas, para quando alguém contacta ter uma resposta automática. É possível também configurar um sistema de chat, é uma aplicação para ter no computador ou no mobile, para eh, eu ser notificado por mobile, seja a chat do site, ou a chat da página de Facebook centralizar tudo no sítio. Isto aumenta muito a taxa de resposta uh, que temos uh, das páginas de Facebook. E também queria realçar aqui uma função nova, que agora temos, eu já tenho, não sei se já toda a gente tem, provavelmente ainda não, mas uh, agora eu entrei na caixa de entrada do Facebook. Sim. Provavelmente quando tu entras, vês só as mensagens do Facebook. Agora temos mensagens, temos respostas e temos Instagram. Portanto, temos um inbox unificado. Eu não sei como vocês dormem. Vocês que estão lig... Eu que já tenho esta ligação um bocadinho forte. Esta, esta opção do Inbox funciona no mobile e funciona no desktop e permite gerir o Instagram. O contente eu dizer isto. Porque isto aumenta muito It's a portabilidade. é uma coisa louca. Porque tanto as prioridades, as mensagens que respondem na página, como nesta opção agora consigo ver as respostas nas publicações como se fossem Forro. mensagens. Portanto, tenho aqui o Inbox de tudo. Fantástico. Tudo. Aqui é muito mais fácil de vir agora às redes sociais. www.vascomarques.com é onde encontram o verdadeiro especialista em redes sociais, dá conferências por todo o país, escreve livros de reconhecimento internacional. Gostaste disto? Temos me sentido importante agora. Já viste? Se nós, levamos, se nós trazemos o Delcinho do Rio de Janeiro para cá, porquê é que não podemos levar o Vasco Marques para lá? Vamos lá, só não sei cantar, mas sei fazer outras coisas. Mas olha, para cá <risos> tu devias começar a abrir horizontes. Muito bem. Não achas? De, internacionais? Claro. Sim, sim, já estive no Brasil e, e, e outros países, sim. Mas não vais muitas vezes, pelo menos à, à terça. Ah, ok. A terça que, é que normalmente terça não, não vou para outros países. Vai, bem, Acho <risos> que. Olha, não sei se ficas para as farófias. Uh, se calhar não vou conseguir ficar, mas vou ficar com o cheirinho. É sempre a mesma coisa.